Olá, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Barreto. Essa é a segunda aula de como gastar até R$175 para melhorar a qualidade do áudio das suas videoaulas. Essa é a aula 2 de 2. Volta na aula 1 um para você ver como é que funciona e conseguir entender tudo. Só re recapitulando o que, que aconteceu: qual é o nosso problema? Gravar telas de computador ou notebook com um microfone para uma melhor qualidade de áudio usando o OBS. Nosso orçamento vai ser gastar até 175 reais, lembrando, isso valores de agosto de 2022, usando uma placa USB de som externa para melhorar e um microfone condensador do tipo BM900. Na primeira aula nós também vimos... O processo de transformação de áudio para digital e de digital para áudio. E vimos que a qualidade dos equipamentos, cabos, tudo isso importa muito na qualidade do áudio final. Porque tudo isso interfere na questão da qualidade do sinal analógico, eletromagnético, que será convertido em um sinal digital. O que vamos fazer? Quais os testes? Eu vou falar o mesmo texto para vocês em diferentes configurações para que vocês possam perceber a diferença da qualidade do áudio. Primeiro, só no microfone interno do notebook, depois no microfone boboca, o microfone boboca com USB, o boboca USB mais os filtros do OBS de redução de ruído, o BM900 só com USB, o BM900 USB e o OBS. Lembrando, todo o áudio que vocês estão escutando até agora é nessa configuração aqui. Pessoal, eu esqueci de avisar um detalhe importante para vocês. Eu estou utilizando Linux Mint, porém eu já reparei que existe uma diferença quando você está gravando no Windows. A qualidade fica um pouco melhor. Além disso, existe uma série de plugins chamado VTS, que são plugins externos ao OBS, que melhoram muito a qualidade. Porém eu ainda não consegui fazer eles funcionarem no Linux, não sei se ainda tenho algum problema com isso. O fato é, eu não consigo utilizar o OBS no Windows devido a um problema da atualização do drive da placa da NVIDIA e não sei o que Isso me forçou a ficar só no Linux, então eu estou tentando ainda ajustar a qualidade do áudio. Alerta, alerta, para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Uau! É, eu preciso avisar que coloque o volume acima dos 80%, bem perto dos 90%, e tem alguns momentos que vai ser meio sofrido, meio dolorido, porque o áudio vai chegar muito mais. Faz parte da experiência para vocês verem o quão ruim pode ficar o áudio e como ele melhora. Um texto aleatório qualquer para testar a qualidade do áudio da gravação em diversos microfones. Mãe, pai, foi, bola. Um texto aleatório qualquer para testar a qualidade do áudio da gravação em diversos microfones. Mãe, pai, foi, bola.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 Um texto aleatório qualquer para testar a qualidade do áudio da gravação em diversos microfones. Mãe, pai, foi, bola. Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês sobre qualidade de áudio, como melhorar em relação a gastar pouco dinheiro e usar no Linux, eu passei para vocês. Então, aqui acabou. Talvez no futuro eu mostre se eu conseguir melhorar ainda mais com os plugins VTS ou alguma coisa do gênero, mas por enquanto é isso.